Oi, Josiane, Posso saber com quem você tá peraí que eu tenho que desligar aqui. Oh, amor, você tá com um ciúminho, tá? Não, querido, eu não tenho ciúmes, não. Na verdade, sabe o que eu tenho? Uma faca o que eu tenho! Eu tenho uma faca! E aí, galera, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto muito, muito, muito frustrante na vida de... Ciúmes. Quem é que nunca sentiu ciúmes de alguma pessoa na vida? Não precisa ser de um namorado, necessariamente. Pode ser do seu pai, pode ser da sua mãe, pode ser do seu cachorro. Mas pode também ser da sua periquita. Por, Por que não? A gente sente ciúmes. É... Faz parte da natureza do ser humano sentir ciúmes. Cadê meu cachorro? Tá me traindo também? Lupe! Humor. <risos> Vem cá, vem é só meu, só meu Meu, meu loop Meu loop Meu, meu loop Chega, né? Me inspirei um pouquinho demais Roger, por que, que não tá na tua natureza usar o boné? Por que, que você tá usando o boné? Pois é, eu acabei de fazer muitos personagens Então eu tô usando o boné porque meu cabelo tá assim E eu não vou tirar, não vou tirar Desculpa se eu tô pagando pau pra alguém Porque eu não sei que eu tô pagando pau pra eu não sei, porque eu, porque eu... Mas tá difícil hoje, mas tá difícil! Porque eu não sei se tô pagando pau pra alguém. Então me desculpa, me desculpa. Não vou tirar o Oi. Oi amor, tá tudo bem aí? Sim, tá tudo bem, amor. É claro que tá tudo bem. Amor, tá tudo bem? Pera aí oh, Alô, amor? Oh, tá aí? Eu não amor. acredito. Amor, não. tá tudo bem? Claro que tá tudo bem. Tá tudo bem? Então fala que me ama. Fala, fala que me ama, então. Não. Sabe por que eu não vou falar que eu te amo? Porque você tem que perguntar isso. Pra Josélia, Você vai perguntar... Pra Josélia, se ela te ama, essa, essa piranha, essa vaca, vaca bunda, essa prostituta. Mas, mas, mas vai amor, pedir eu pra ela cliente, quem que é essa, Quem que é essa piranha que você adicionou no seu Facebook? E, tô falando com você. Pô, esqueci me babar agora. A minha cliente, tá? amor. Não interessa, se ela é sua cliente, você não precisa disso, sabe por quê? Sabe por quê que você não precisa disso? Porque eu sou rica! Eu sou rica! Você tem três, três... Três minutos, tá entendendo? Pra excluir essa piranha do seu Facebook. Antes que eu resolva fazer um ensopado. Tá bom? Tá entendido? Tchau. Tá bom. Deletei. E a paranoia do ciúme sempre vai existir. E, e eu, eu acredito que... As... Não seria tão assim, o ciúmes não seria tão uma coisa tão. Uh, eu acho que o filmes não seria uma coisa tão tão discutível assim se as pessoas não tivessem esse conceito hoje em dia. Aí, o que acontece? A namorada fica ciumenta, fica fica ciumenta. O namorado fica ciumento porque também tem macho que faz academia sai com a camisa assim, ó mostrando o Muki. E aí é o que dá, né? Qualquer coisinha é motivo pra ter uns um ciúmes, um troço assim... Meu Deus, eu tô possuído. <risos> <risos> o Lupe agora me deu uma olhada, tipo... Sai daqui, filho da puta. Oi, amor. Já volto. Amor, onde você vai? Olha, eu vou na esquina comprar um pastel, porque eu tô mandando ele comer pastel. V você me liga quando chegar? Amor, eu não vou te ligar, sabe por quê? Porque eu só vou até a esquina. Eu só vou até a esquina. Ah, mas a a Amor? Amor? Amor? Só até a esquina! Só vou até a esquina! Cadê a chave dessa porta, de... Ah, tô indo. <risos> me faz um fone? O que? Me traz um pastel também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês compartilhem e que vocês deem um... então muito obrigado. Espero que vocês assistam outros vídeos. Por porque... caso você quiser acompanhar meus vídeos, se inscreve. Muito obrigado e até o próximo.